Celebra o Estado-Maior da Vestinga na sua última alegoria e a gente viu ali que tem um boneco no fundo do carro que é o Supertinga, um super-herói forjado na comunidade. Logo que você passa pela casa do Estado-Maior da Vestinga, anda mais um pouquinho tá aí, ó. Tá aí o Supertinga, quem vai no bairro tem essa figura que é uma espécie de super-herói local, né? Exatamente. E aí a terceira alegoria que representa a esplanada da Restinga, com os distintivos, com os símbolos da União da Tinga e do Estado Maior, e claro, o Super Tinga também presente nessa última alegoria desse desfile interessante da União.